Nosso bonde vai partir pela capital europeia, que está virando a nova terra das oportunidades. Olá, boa noite. O Globo Repórter investiga. O sonho de recomeçar a vida em Lisboa é possível. O número de imigrantes nunca foi tão alto. Há vagas de emprego sobrando, novos vistos de trabalho passaram a valer. E isso mudou a cidade. Mas não espere fazer fortuna, a riqueza que Lisboa oferece é a qualidade de vida. Segurança, menos poluição, até os golfinhos voltaram às águas do rio Tejo. Você vai conhecer Monsanto, o coração verde selvagem dessa cidade, três vezes maior que o Central Park de Nova York. Lisboa está de braços abertos para a diversidade. Mas será que os direitos já são iguais? Vem com a gente conhecer melhor essa cidade que já teve muitos nomes. Muito antes da construção das muralhas do castelo de São Jorge, os fenícios fundaram Alizubo, o Porto Seguro. Passaram por aqui gregos, romanos, que chamaram o lugar de Olissipo. Becos, vielas, memórias deliciosa confusão entre o antes e o depois. Nessa cidade de tantos nomes e mais de 3 mil anos de história, o bairro da Mouraria é uma relíquia. É do tempo dos Mouros, da conquista muçulmana, de uma Lisboa conhecida como Alusbuna. Se nós pudéssemos voar e pudéssemos olhar de cima as ruas, isto, na verdade, é um labirinto. Construído assim para se defender dos ataques cristãos. A Lisboa, que existiu até 1755, sumiu do mapa. Poucos edifícios resistiram ao grande terremoto. A casinha romântica, na Rua dos Cegos, sacudiu naquela manhã de novembro. Mas está aí, há 500 anos. É a mais antiga da capital. Às vezes, a gente se descobre fascinado por esse cenário tipicamente português. Mais de 20 mil filmes foram rodados em Lisboa. E o namoro com as câmeras continua. Baquete debaixo do braço, vinho na mão, que isso, hein, Rodrigo Lombardi? Bora, pra cá, cadê esse coração? É fácil entender, tá escrito ali no roteiro. Que travessia é essa? Sejam bem-vindos à nossa travessia. A gente tá aqui gravando nesse lugar incrível, que eu sou apaixonado, Lisboa, Portugal inteira, mas Lisboa, eu tenho um carinho tão grande por essa cidade. Conta um pouquinho do seu personagem. É um dos brasileiros que vem tentar a vida em Portugal? Exatamente. Ele tem uma briga com o sócio dele no Brasil, e quando ele vem, aí ele começa a trabalhar com reconstruções. Deixa com cara de, de antiga, mas tudo novo, e aí ele refaz a vida dele. Ficção e realidade. Com obra para todo lado, a construção civil está em alta, gerando empregos. 3, 2, 1, ação! Nada passa despercebido aos olhos do diretor Mauro Mendonça Filho. E aí, deu certo? Deu? Deu, deu sim, deu sim. Bora? É, legal, né? é, vem coisa boa por aí. Novela da Glória Pérez. É, muitas emoções. Como qualquer novela da Glória Pérez, tem sempre alguma informação relevante para passar por tudo. A mente genial da autora criou um enredo que começa em Portugal. E vai chegar ao interior do nosso Maranhão, onde a história acontece. Mas de que jeito? Algo ligado a deepfake, fake news. Então através dessa conexão, ultra conexão, como nós estamos conectados, ultra conectados com o celular, o mundo está menor, né? Segunda-feira a gente descobre. O fato é que a semana de gravações em Lisboa foi bem divertida. Isso aqui é um paraíso para quem gosta de comer, eu amo comer. A, a preocupação maior que eu tenho de gravar em Portugal é depois de três dias ainda caber no figurino. Pedro! Porque Pedro! Se você é de rádio e ter... até! Bastidores de novela. Olha lá, é a vez do Alexandre Nero entrar em cena. Com a Vanessa Diaco, que tem raízes aqui. Minha avó era portuguesa, enfim. Eu já fiquei aqui uns três meses assim com os meus filhos, eu tenho três filhos, então eu fiquei aqui com eles. Você sair sem medo do que pode acontecer com você na rua, assim, a liberdade que traz, a nossa cabeça, isso para o nosso psicológico é muito bom. Então eu fiquei muito tranquila aqui. Portugal é o sexto país mais seguro do mundo para se viver. Eu imagino você, né, que já está com Quanto tempo você está aqui? Sete, Sete anos. Sete anos, eu imagino, que delícia. Dificilmente a gente encontra povos ex-colonizadores, ex-colonizados que se gostem tanto como brasileiros e portugueses. E acho que é a maravilha de descobrir as nossas diferenças, acho que é isso que é lindo. Uma das mais antigas cidades da Europa, ponto de partida para descobertas. Agora, gente de todo o planeta, vem redescobrir Lisboa e basta olhar os portugueses já não são a cara da própria capital. Eu sou Kamal do Bangladesh. I'm Singh. I'm from India. Essa mudança tem nome: gentrificação. É a troca de gente, das pessoas do lugar. São pouco mais de 500 mil habitantes e quase 300 mil imigrantes, mais da metade da população. Isso sem contar quem vive aqui em situação irregular. Morando aqui há algum tempo, convivendo com pessoas de tantos lugares, a gente vai aprendendo que o diferente não existe todos parte dessa nova Lisboa. O problema é que quando tanta gente disputa o mesmo mercado de trabalho, por exemplo, desperta um lado ruim, a xenofobia, que é a discriminação contra os estrangeiros. Desde 2017, as denúncias por aqui aumentaram mais de 430%. Esse é um dilema que a cidade e o próprio país ainda precisam resolver. Outro dilema está nas toalhas estendidas no chão. Um retrato da informalidade em alta. Baieta na travessia entre Lisboa e Dakar, no Senegal. Eu venho aqui, eu vou lá, voltar com turista, como todo mundo. Depois de três, me, três meses, eu vou voltar ao Senegal. No país africano, ele é pintor. Aqui, é artesão. Você ajuda a sua família Sim, no Senegal? Sim, eu, eu, eu tenho mulher, eu tenho filho. Eu tenho família lá. Como é viver aqui em Portugal? Aqui em Portugal é muito bom. Se tu trabalha, tu ganha dinheiro. Mas a que preço? Ele trabalha todo dia, sem hora para parar. Tira até mil euros por mês, o equivalente a cinco mil reais. Em todo o país, o número de vagas que vão sendo abertas é enorme. Mas os portugueses não se interessam por empregos destinados à pessoa com baixa escolaridade. Aí vem a falta de mão de obra, principalmente na capital, de onde os lisboetas estão saindo. Mas o número de turistas cresce como nunca. O resultado disso é que muitos bairros aqui de Lisboa têm mais hospedagens do que moradias. Tá vendo todos esses prédios aqui da rua? Antigamente era tudo morador, mas hoje só tem turista. Nos últimos 10 anos, só o Centro Histórico perdeu 8 mil moradores. Mas esvaziar o coração de Lisboa é como matar a galinha dos ovos de ouro. O que os turistas querem ver é gente. É sentir a alma das pessoas. Eu estou toda desventilhada. Só um minutinho, gente. Dona Helena quer ficar bem bonita para dar entrevista. Eu tenho nove netos. 26 anos. já sou teta-avó de quatro. Ela mora aqui há 30 anos e entende a escolha de quem precisa mudar. Eu também já fui imigrante, estive na Alemanha, dois anos e oito meses. Quanta história ela viveu? Já sou 81. Pronto. Já sofri muito, não tenho vergonha de dizer que já estendi a mão à caridade, para dar de comer aos meus suítes. Olha lá aí na juventude. Se fosse hoje, talvez fizesse como os mais novos. As pessoas procuram sempre melhorar e não querem ter uma vida igual à vida de sacrifício que muitas vezes os seus avós e os seus pais tiveram. Então, esses jovens naturalmente saíram. Entre chegadas e partidas, nós, brasileiros, somos a maioria dos imigrantes se reinventando em Portugal. Deixa eu apresentar o casal de brasileiros ali na varanda, no bairro da Lapa. Ieda e Oswaldo. Ela, designer gráfica. Ele, escritor. De que forma esse cenário te inspira para as suas crônicas? Bom, a cidade inteira... É... Inspira, né? Cada esquina, cada ponto da cidade. A luz, é o rio. Eles vieram em 2016. Osvaldo está preparando um bacalhau a brás. Mas o que eles vão servir mesmo pra gente é uma receita de vida. Você pode até pensar, ah, eles são ricos, nem precisam trabalhar. Mas a gente só não, não precisou estar hoje, porque nós estivemos 30 anos com faca na boca em São Paulo. Ieda foi engenheira, Oswaldo gerente numa multinacional. Tudo o que ganharam, juntaram para a aposentadoria. A gente não tem filhos e a opção de não ter filhos foi exatamente para ter essa liberdade. Liberdade para investir as economias nesse apartamento de dois quartos. É uma coisa de você simplificar a vida mesmo. Limpar a sua própria casa, cuidar do seu próprio lixo, não ter carro. Mudança Sim. madura, pensada, Sim. sem pressa que a necessidade impõe. Sem precisar sorver tudo e pensar no futuro, porque aqui eu não estou atrás do futuro. Eu acho que é isso, trabalhar por prazer. É o que ela faz numa ONG de palhaços, levando alegria aos hospitais de Lisboa. Essa cidade tem sabor de transformação. Eu vim para cá a primeira vez em 87. Lisboa era uma cidade underground, completamente decadente. Entregue as drogas. Então aí você teve o um problema da heroína. O investimento massivo na segurança e na educação impulsionou a virada. Quando a gente chegou, era o um paraíso. O custo de vida nosso aqui era, sei lá, 30, 40% do custo de vida que a gente tinha em São Paulo. Mas aqui o câmbio chegou a 7. E aí sete é pesado e a gente vive... o que a gente construiu o lá que no Brasil. que a gente conseguiu no Brasil. O custo médio de vida em Lisboa só aumenta. Os salários são baixos. É preciso repensar muita coisa. Se você precisar de empregada doméstica, babá, é muitíssimo mais caro do que lá. Sim, isso aqui é mais caro. E o mais difícil. A questão do aluguel pega muito. Um apartamento de dois quartos não sai por menos de 900 euros, quase 5 mil reais. Se eu tivesse, 30 anos, tivesse com foco em ganhar dinheiro, eu não viria pra cá. Você não vai ganhar muito dinheiro, mas você vai ter uma qualidade de vida excelente. Claro que há exceções, mas não é regra. O fato é que Lisboa inspira esse cronista. Tem imenso prazer ao andar pelas ruas de cidade tão portuguesa, Pequena, cheia de vida e cosmopolita. O conceito de moderno em Lisboa não se esconde atrás de aço e concreto. Na cidade onde a glória coroa o gênio e o valor, o latim logo abaixo lembra que as virtudes servem de ensinamento. No século XIX, os galpões, hoje embaixo da ponte, garantiam muitos empregos em Lisboa antiga fábrica de tecidos está mais contemporânea do que nunca. O LX Factory é uma ilha criativa. Pois é, é Lisboa sempre foi assim, muito, muito, muito antiga, muito de tradição. E o LX inovou completamente do que só a tradição, que pode ser muito mais do que ser só o pastel de nata. E polêmica, coitado do pastel de nata. As ruas de pedra, e a fachada secular. Agora, tudo aqui respira arte urbana. Nesses 23 mil metros quadrados, profissionais pensam a moda, a publicidade, a comunicação. Arte como inspiração. Lisboa estendeu um tapete cor-de-rosa no cais do Sodré. Deixou no passado a zona de prostituição e drogas e criou uma das 12 ruas mais bonitas da Europa. Gente, é a primeira vez que eu coloquei um patim, estou aqui aprendendo. Não sou um bom aluno, mas não podia perder a oportunidade de conversar com o Diego. Diego, de onde vem essa paixão pelos patins? Ah, eu comecei desde adolescente, quando eu tinha 14 anos de idade. Com os patins e uma mochila, o Diego veio de Belo Horizonte há três anos. Cheguei aqui como imigrante, trabalhei com outros tipos de trabalho, com entregas de comida, trabalhei também na cozinha. Mas na bagagem havia um diploma do curso de tecnologia da informação. E isso valeu para eu poder entrar numa empresa nessa área. É uma das áreas que mais cresce em Lisboa. O salário médio, para quem já é formado, gira em torno de 1.600 euros, mais de 8 mil reais. Pro o Diego, ajuda e muito. A possibilidade de conseguir alugar um apartamento, de levar a vida em diante, aqui eu consegui isso. Uma vida de uma pessoa rica, mas uma vida que é digna e uma vida que eu consigo levar ela adiante sem problema algum e eu gosto muito disso. Dance with me. E aliado a isso, faço os patins também. Diego registra a tarde pela cidade. Vem aqui na hora do Rio Tejo. É muito bom estar aqui. É um local que dá muita paz. Ele atravessa os arcos em frente à Praça do Comércio. Nem dá para acreditar que esse cartão postal já foi um enorme estacionamento nos anos 70. Diego criou em Lisboa uma comunidade inteira de patinadores. A intenção é que essas pessoas se conectem, se encontrem e possa cada vez mais criar essa cultura saudável para todas as idades. Segunda-feira ele completa 30 anos fazendo o que mais gosta. À noite, as luzes dessa capital europeia iluminam o antigo e o novo. Bem ali, nas ruínas do Convento do Carmo, elas brilham mais. Lisboa sob as estrelas. Um espetáculo onde luz e tecnologia revivem as memórias do país. Embarcamos nas caravelas, cruzando os mares. As projeções tridimensionais acontecem desde 2018. Os teletransportam para o grande terremoto, que incendiou Lisboa, seguido de um tsunami devastador. possível não sentir a emoção do fado não não dos grandes poetas. Estas ruínas estiveram no centro da mais importante revolução portuguesa. Os tanques e o povo estavam acabando com 48 anos de ditadura de uma maneira exemplar. A flor de cravo calava as armas, simbolizava a paz. Uma canção popular cantada em coro na madrugada de 25 de abril de 74. Lisboa foi palco do reencontro com a liberdade. É a coisa mais linda, mais maravilhosa deste mundo. Daqui a pouco, menos poluição e golfinhos de volta ao rio Tejo. O lado selvagem de Lisboa, Monsanto inspirou a transformação verde da cidade. A gente conta já já. Parque das Nações a face contemporânea da mudança. O bairro em crescimento já foi a zona mais poluída da cidade. Lixão, indústrias ligadas ao refino do petróleo, o oxigênio nas águas do Tejo chegou a zerar, mas o azul profundo inspirou a consciência. Lisboa mergulhou na maior transformação desde o século 18 para receber a Exposição Mundial de 1998, um bairro erguido para pensar o futuro dos oceanos, o grande tema do evento. O legado nessa caixa mágica é um alerta de proteção. 8 mil criaturas, mais de 500 espécies diferentes, dos enigmáticos dragões marinhos ao banho de fofura das carismáticas lontras. Fábrica de conhecimento, espalhado por 27 milhões de pessoas que já visitaram o Oceanário de Lisboa. Aqui, a turma do barulho. Pinguins de Magalhães. O Pedro conhece todos os pinguins pelo nome. E eu até encontrei um charameu. Aquele ali, ó, é o Pinguim Léo. Estampada no seu rosto a felicidade de trabalhar com os pinguins. Conta um pouquinho do seu trabalho para a gente. Obrigado, obrigado. Uh, nós começamos o um dia cedo, não é? Sete e meia. Há uh, que limpar tudo isto. ver como é que eles estão. As andorinhas do Marinca, com esse bigodinho aí, também querem peixe. Pedro se aproxima cuidadosamente dos ninhos. Cada mamãe pinguim está chocando até dois ovos. Em 24 anos, mais de 40 espécies se reproduziram aqui. Em parceria com projetos de conservação e universidades, o Oceanário identificou mais de 700 animais marinhos que hoje estão na lista vermelha da ameaça de extinção. Acaba sendo uma escola para outros países, para outras cidades, o que se faz aqui em Lisboa, um pouco, principalmente as gerações mais novas, temos mesmo que nos preocupar com o futuro, que já não está tão longe. Cuidando, a vida retorna. Os biólogos anunciaram. Os golfinhos estão de volta às águas cada vez mais limpas do Rio Tejo. Ah, oh! O azul foi o gatilho para repensar o verde. Nem parece, mas estamos em Lisboa. A enorme área verde no coração da cidade é o Parque Florestal de Monsanto, três vezes maior que o Central Park, em Nova York. Nesse trecho é preciso autorização para entrar. Verônica nos apresenta o Centro de Recuperação Silvestre de Lisboa, que todo ano atende cerca de 2 mil animais. Uh, Tratá-los uh, e permitir-lhes voltarem novamente à sua vida em estado selvagem, na natureza. Os grifos que migram pela Europa chegaram em estado crítico. O voo está ótimo e, portanto, vão ser libertados em breve uma nova paciente da entrada. Olha, gente, acabou de chegar aqui uma coruja. Ela foi encontrada nos arredores aqui de Lisboa e vai ser entregue agora aos cuidados dos veterinários. São corujas do mato jovens, que perderam os pais. Aqui, elas aprendem a caçar. Um ouriço passa por exame. Veio do cativeiro, e o ultrassom ajuda a entender o que ele comia. Tá acima do peso! Vai rolar uma reeducação alimentar. O Lado Selvagem de Lisboa impressiona. Essa é uma águia de asa redonda. Ela e a irmã foram criadas aqui desde que caíram do ninho. Elas agora vão aí ter contacto com outros animais da mesma espécie, adultos. Logo elas vão voar, livres sobre essa floresta. No antigo Mirante de Monsanto, o Pedro, que é educador ambiental do parque, mostra a vista especial. Este contraste incrível entre duas zonas que fazem parte da mesma cidade. A partir de Monsanto, o verde se espalhou. Hoje, 85% dos lisboetas vivem a 300 metros de algum parque. Lisboa foi recentemente considerada a capital europeia verde. O que você, enquanto morador, sente dessa aproximação? Mudou muitas mentalidades. Os lisboetas procuram estar ao ar livre. Uh, seja a caminhar, seja a andar de bicicleta, seja a correr, a fazer muita coisa sem fazer nada. A poluição caiu pela metade. A chamada mobilidade verde reduziu o consumo de água, de energia, investiu em ciclovias e no transporte público. O Verde superou em três vezes o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde. É qualidade de vida. Não só do ponto de vista físico, mas acho que também do ponto de vista emocional. Sentir-se bem consigo próprio. No próximo bloco, vamos pegar carona no tuk-tuk de uma jornalista brasileira. Casamentos, sabores e a mais nova conquista da capital portuguesa, a diversidade. Tuk-tuks asiáticos, invadindo a capital portuguesa. No comando, uma brasileira. Boa para mim é acolhimento. É uma cidade que me acolheu desde o primeiro dia que eu cheguei. E me trouxe uma nova qualidade de vida, uma nova perspectiva, um novo trabalho, uma nova vivência. Há oito anos, ela veio cursar um mestrado em jornalismo. Nunca terminei o mestrado, comecei a trabalhar nesses carrinhos e estou aqui até hoje. Condutora de tuk-tuk. Virou empreendedora carregando turistas em dois tuk-tuks elétricos. Eu faço o que eu amo e consigo tirar o meu sustento disso, pra mim isso vai é vencer na vida. O olhar da jornalista enxerga a transformação na cidade. Essa multiculturalidade trouxe muita vida para Lisboa. Então o que eu vejo hoje é mais vida em todos os lugares. É em festa, pelas vielas de Alfama comemorando os santos juninos, que Lisboa se declara pra ela... Sardinha, a paixão nacional. Da brasa vem o sabor, o perfume. Só pra gente ter uma ideia, no mês de junho, os portugueses consomem 10 sardinhas por segundo. Comem a sardinha no pão, a gente vai abrindo assim e mordendo o pão. Hum! Divino, como esse encontro. As sardinhas e o santo. Na procissão que vai levando Antônio de Lisboa nos braços do povo. Vocês estão ouvindo? Os sinos conversam com os lisboetas todo santo dia. Lembram que essa capital europeia até flerta. Joga o maior charme para cima do moderno. Mas a mensagem que ecoa pelas sete colinas, todo mundo sabe. Compromisso é coisa séria. Lisboa é casada com as tradições. Basílica de Santa Maria Maior. A sede Lisboa. Gente aberta diante da igreja mais antiga da cidade, onde Santo Antônio, que nasceu aqui, foi batizado. Vieram ver os casais sorteados para o casamento dos sonhos. Tudo é transmitido ao vivo para o país inteiro. Os casamentos de Santo Antônio acontecem desde 1958. Entre os 11 noivos, vamos focar no Bruno, ajudante de cabeleireiro do bairro do BA. A chega. Bruno está emocionado. O ajudante conquistou a cabeleireira. As câmeras de TV registram os votos. O grande português José Saramago disse o amor é a possibilidade de uma vida inteira e se acontece, há que recebê-lo. Antônio, Lisboa celebra não só os casamentos, mas a volta dessa tradição que a pandemia interrompeu. O que achou da cerimônia? Belíssima. Complimenti. Em Itália, não, querida. Direitos e de paz. As cores expressam um desejo, um direito. Enquanto o preconceito aumenta em diversos países aqui da Europa, Portugal pega a contramão e assume cada vez mais o compromisso de estabelecer políticas públicas contra a discriminação. Inclusive Lisboa foi eleita a cidade europeia mais amigável para aqueles que acreditam em toda forma de amor. Primeiro, é Qual a importância de trazer seus filhos à família para um movimento como esse? É porque acho que todos devemos ter uma mente aberta e quero incutir aos meus filhos que somos todos iguais. iguais! Direitos iguais! Enquanto toda a gente no mundo não tiver acesso aos mesmos direitos, tudo isto faz sentido. Direitos iguais! Se direitos iguais! Está escrito no peito. Amor é amor. E olha só quanta gente já entendeu isso. Lisboa vai se tornando um refúgio. Eu tornei esse espaço, inclusive. Foi uma luta constante, na verdade. Há três anos, surgiu a Brit. Atrás da personagem está Jarbas Figueiredo, baiano, 36 anos, nascido em Teixeira de Freitas, criado em Porto da Mata. Lá no Brasil eu atuava como cabeleireiro, deixei essa identidade profissional e tenho conseguido a resposta financeira para me manter aqui no país e desenvolver a arte com um olhar político. Drit dança de patins em cima do preconceito. Eu sei quem eu sou hoje e sei quem eu posso motivar com a minha experiência de vida. O caminho é longo, mas a intolerância está diminuindo. No primeiro semestre desse ano, Portugal registrou três mortes por ataques homofóbicos. No mesmo período, o Brasil perdeu 135 vidas. Diversidade, a nova conquista da capital portuguesa. Daqui a pouco, as tradicionais hortas comunitárias de Lisboa. A gente volta já, já. Marvila é um bairro com diversos condomínios habitacionais. É para cá que Lisboa cresce, descolada e criativa. Mas uma tradição se mantém. As hortas comunitárias, em pequenos lotes de terra para consumo próprio. A cebola está pronta para colheita. A abobrinha também. Tem ainda o tomate, o pimentão, alface... Dizem que os lisboetas são chamados de alfacinhas porque antigamente se plantava muita alface é isso aqui. isso mesmo. Eu sou a alfacinha. A senhora é a alfacinha? Eu sou a alfacinha. Gema. Nasceu cá. Nasci <risos> chica Ana e Alva, marido e mulher. Uma vida inteira em Marvila. Foi dele a ideia de cultivar a horta. Nos terrenos que a prefeitura organiza com água encanada para irrigação. Nada pode ser vendido. Além da comida orgânica, a dona Ana vê outra vantagem. Eu vi o nosso, nosso stress. Tempos atrás, as hortas se espalhavam por toda essa região. Não destes, eles não havia nada destes, prédios não viam nada. Marvila era um bairro industrial. E os operários viviam em loteamentos, favelas. Gente das barracas, como se dizia. Cultivavam trigo, essas coisas assim, tinham vacas para dar leite. Antigamente era assim. As plantações garantiam o alimento das famílias humildes. Era uma vida muito mais dizer, sacrificada do que é hoje. Né? As pessoas não tinham, não tinham vida própria como têm hoje. Oh, triste! Lisboa pegou o ponte da reinvenção. Contigo em paz agora. O meu coração. Viajou na essência do poeta Fernando Pessoa. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Que fabulosa travessia. Travessia é um presente, se você tiver olhos para ver. A cada regresso... Quando o avião para sobre a ponte, antes de aterrar e vejo toda a cidade, salta meu coração. É, não vai, não. É minha Lisboa. É a minha casa. São as nossas escolhas. Escolhas, sentimentos e uma pergunta, lá da Dona Helena, para o repórter cinematográfico Piero Caputo. E vocês não vão esquecer também, Pai, De jeito nenhum. Eu não vou mais esquecer da senhora depois do dia de hoje, hein? Ô, oh, Dona Helena, a gente jamais vai esquecer da senhora. Um beijo! No código aí na sua tela, dá para continuar essa travessia por Lisboa. No nosso site, no G1, você encontra uma reportagem sobre o fado, a alma desse povo. E o correspondente Leonardo Monteiro fala da experiência de viver há sete anos na capital portuguesa. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima sexta. O amor. No começo foi difícil. Mas a esboa, ela me dá hoje tudo o que eu preciso. o meu coração. Por causa da coisa da saudade, né? O coração fica um pouco dividido. Tenho faz sentir. Tanta emoção. Tem uma vida hoje feliz, não é fácil, mas também não é impossível. No peito. Você quer buscar uma vida melhor. Sim. É. Se você vem aberto, porque pode vir, muitas oportunidades vão surgir.